Oi gente, olha nós aqui de novo para mais um momento sobre a Cristologia sobre a pessoa de Jesus, sobre o seu operado e hoje eu gostaria de falar a respeito das afirmações que Jesus fez as afirmações que ele mesmo fez sobre ele nós vemos que é, naquele momento que Jesus estava tinha muita gente se autodeclarando mas o que acontece é que Jesus também fez isso ele não veio se defender, ele veio simplesmente mostrar às pessoas aquilo que ele era, quem ele era, de onde ele vinha e o que ele veio fazer. Então, num momento assim tão especial, nós estamos chegando é, perto do período da Páscoa e eu gostaria de falar a respeito próprio dessas afirmações que Jesus fez a respeito dele essas afirmações que assim escandalizaram as pessoas porque faziam Jesus se passar por um arrogante, louco, é, por uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, e na verdade não eram. Ele simplesmente falou a verdade, ele disse aquilo que realmente era. E o fato é que ele quando chegou e foi falando a respeito de si, as pessoas foram esbugalhando os seus olhos. Nós vamos ver que, por exemplo, no livro de João no evangelho de João, existem sete vezes que Jesus usa o eu, eu, eu, ego, <risos> a palavra ego, não, eu, e ele, ele começa dizendo, eu sou o pão da vida, porque as pessoas procuravam se alimentar de outras coisas, ele disse que ele era o pão da vida, né? Depois ele fala, eu sou a luz do mundo, mostrando que ele veio para trazer que ele veio para trazer luz, para que ele, ele veio iluminar o caminho do homem que estava obscuro, que estava realmente perdido, não sei se vocês lembram, tem uma afirmação que diz terra de Zebulon, terra de Naftali, país que vive na sombra da morte, aí se fez uma grande luz, né? então Jesus disse, eu sou essa luz eu sou a porta das ovelhas, as pessoas estavam aprisionando, é, a religião estava aprisionando as pessoas, e Jesus disse, olha, eu sou essa porta, eu sou bom pastor, né? então ele junta essas duas coisas, eu sou a porta e sou o bom pastor, então ele diz assim, olha, eu sou a porta, porque você pode entrar, sair, Voltar a encontrar pastagem. Eu sou bom pastor porque quando a ovelha entra, ela, eu vou restaurar ela, eu vou dar para ela um pasto verde e eu vou cuidar dela. E se uma se perder, eu vou deixar as outras no um lugar e vou atrás daquela que se perdeu. Então eu sou bom pastor porque eu dou a vida pelas ovelhas, não sou mercenário e não sou um salteador que pula pela janela, não é isso? Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque as pessoas já tinham perdido o sentido. Eles estavam esperando, que, que sabe o quê, não? Mas assim, o que eles viam era a morte na vida deles. O que eles viam era o desastre. O que eles viam era o, o arraso. E aí chega Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, né? É, depois ele fala, eu sou o caminho, porque as pessoas viviam pegando estradas tortuosas. Eu sou a verdade, porque eles estavam acreditando num monte de mentira que diziam que era verdade. E eu sou a vida, porque as pessoas estavam sucubindo através de enganos e vivendo como mortos. Dead man walking, ou é, o homem morto que caminha, não é isso? E depois ele disse, olha, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor, então, é meu pai que cuida de mim, eu sou a videira. Então, Jesus Faz essas declarações e as pessoas ouvem e falam, mas como é que um homem pode falar a si mesmo de si? Quem que garante por ele? E Jesus vai dizer lá na frente: Eu, se, você, se duas pessoas concordarem, esse testemunho é certo. Então ele remete ao fato que no batismo dele, o pai chegou e falou assim: Olha, esse é o meu filho amado, né? Esse é o meu filho amado. Pedro também disse, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até os demônios <risos> chegavam a dizer, a afirmar que tem conosco Filho do Deus Altíssimo. Então é, existia uma, uma verdade na declaração de Jesus, não, não tinha nada de mentiroso, não. E também outra coisa que chocou, que escandalizou bastante as pessoas era o fato de Jesus Pregar dizendo assim, é, o, o, o primeiro grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E daqui a pouco ele diz assim: Ó, quem, quem, <risos> Amar, a sua vida mais que a mim, os seus amigos mais que a mim, os seus parentes mais que a mim, não serão dignos de mim. E quem me negar, eu negarei. Olha só, as pessoas ouviam isso e falam, Mas quem é esse cara? O que que tá Por que ele está falando? Por que ele pode falar dessa maneira, não é verdade? Mas isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é próprio Jesus, né? ele, ele veio fazer essa coisa. E, e, e Jesus baseava tudo isso em, em três patamares. O primeiro patamar, o primeiro princípio, né, que era ele dizer para as pessoas obedecerem ele, para seguirem ele, para ouvir a palavra dele, que as palavras dele eram espírito e vida. Né? Então você imagina, o cara começa a falar essas coisas. Depois... Jesus chama tudo, tudo converge nele. Ele diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. As pessoas falam, poxa, o cara está chamando para ele. Então ele está se chamando Deus mesmo, ele está dizendo que ele é Deus. né? E aí depois, por exemplo, você vai ver lá em Apocalipse, ele diz assim, o espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede e quem quiser beba." de graça da água da vida, que era referente a Jesus, né? Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no final ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Depois ele disse para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. Então são, é uma sequência de eus e mims é tudo chamando para ele. Quem olha para fora fala fala, esse cara deve ser louco, deve ser arrogante, mas não, esse era Jesus, esse era Deus encarnado sobre a terra, que veio reclamar o seu lugar, o seu poderio e a pessoa que era tinha sido profetizada já pelos profetas. Né? Jesus fala disso assim: quando é, proíbem é, as crianças, eles deixem vir a mim os pequeninos, as crianças, as pessoas. Mas então, os profetas tinham falado disso já no Antigo Testamento. Né? Os profetas tinham profetizado e, e, e Jesus fala que os profetas queriam ver aquilo que os discípulos estavam vendo e não viram. E eles eram bem-aventurados porque eles estavam vendo Deus na terra falando: Eu sou, venham a mim. <risos> né? obedeçam a mim eu posso dar vida eu, posso, eu sou bom pastor eu sou tudo isso eu sou eu, eu, eu sou é, é é aquilo que foi dito lá no monte é, Oreb, né no, no monte por Moisés, no Monte Sinai por Moisés não então quem que atestava ao certo ponto Jesus disse Abraão viu o meu dia e se alegrou olha só que loucura <risos> que loucura ao certo ponto também ele diz assim se vocês quiserem saber de mim as escrituras estão falando de mim olhem as escrituras, leiam as escrituras que estas testificam de mim quando Jesus ressuscitou no... depois do terceiro dia Dois homens estavam voltando para a pequena aldeia de Emaús, e Jesus se aproxima deles e pergunta o que estava que acontecendo. E eles falavam, você não sabe a respeito de Jesus. Ele fala, olha a gente nessa e tarda de pensamento. Vocês não leram que o Cristo deveria sofrer? E que as escrituras falavam dele desde o começo até o fim, elas testificavam dele? Olha só que maravilha, né? Então ele tinha essa coisa das escrituras, né? em Nazaré, vocês lembram, é, Lucas 4, que remete a Isaías 61, que Jesus pega um rolo na mão e começa a ler, e ele diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, por isso me ungiu, para abrir os olhos, para profetizar, para liberar, tal. e ele disse, hoje se cumpriu essa escritura em mim. Gente, é maravilhoso. As pessoas, é claro, que ficavam escandalizadas com essas afirmações, afirmações que Jesus fazia sobre ele. Mas por quê? Porque a questão toda é esse, né? É, é, é o fato que Jesus veio, ele tinha que fazer isso. Porque os profetas já tinham profetizado e ele era a realização, ele era o cumprimento, ele era o cumprimento daquilo que estava acontecendo. Ele foi o cumprimento daquilo que aconteceu. Então, tipo assim, quando Jesus ele, ele, ele chega vai ensinar os, os, os, os discípulos a orar, Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, Ele distribui o Pai, mas depois Ele diz, o meu Pai sempre me ouve. Ou Ele diz, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Então Ele coloca Deus também como alguém que está confirmando quem Ele é. E Ele veio... Ele veio também para ser não só o cumprimento das escrituras que os profetas tinham falado, mas para inaugurar o reino, esse reino, né? o reino do Messias, o reino do Filho do Homem, que foi falado lá em Daniel, que foi falado também em Isaías. Né? Eles diziam filhos, mas o Filho, ele colocou o Filho do Homem, ou seja, um sou eu, o Filho do Homem, veio para dar a sua vida por todos aqueles. Então Jesus afirma sempre isso. E o que acontece no final das contas quando ele vai é, na casa no templo ele ele ele começa a botar para fora os vendedores, os vendilhões, o pessoal das bancas de, de, de, de troca de moedas, dos cambistas e ele diz assim: vocês não sabiam, não está escrito, né? O zelo que eu tenho à casa do meu pai. É uma casa de oração para todas as nações. Então ele afirma que é o pai dele. E isso foi o motivo que ele morreu. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vo Eu vou fazer uma pergunta, não. Vou deixar uma, uma coisa para vocês. Ou ele é Deus, ou ele é lunático. Assim escreveram C.S. Lewis e outros homens. Ou ele é Deus, ou ele é um louco, egocêntrico, com, com um conceito muito grande de si próprio. Mas não. A gente tem uma outra possibilidade. A gente se render às declarações que Jesus disse. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem comer desse pão terá vida. Quem vier para mim, quem morrer em mim, passou da morte para a vida. Meu Deus, é uma coisa assim fantástica, gente. Então, ou ele é Deus, ou ele é Deus. Eu creio assim. Essas são as afirmações que Jesus veio falar. Ele veio mostrar para as pessoas. As escrituras falam de mim. E depois no final ele disse assim, ainda lá em Mateus 28, né? ele diz, ensinando aos homens, façam discípulos, ensinando aos homens as coisas que eu vos tenho dito, como o Supremo, todo o poder me foi dado. Isso é maravilhoso, gente. Ou ele é Deus ou é um louco. Eu prefiro é, entender e crer, eu creio que ele é Deus e que toda a declaração que ele fez... Foi uma declaração para mim e para você de algo que nós precisamos na nossa vida. E a Cristologia afirma isso. Eu continuo dizendo para vocês, sigam sempre lá o canal Teologia 1, do professor Walter Bini. Coloque o seu like, participe, contribua e que Deus possa te abençoar. E nós nos vemos no próximo vídeo, ok? Beijão para todos.